Atenção lojista, o Facebook e o Instagram é um desafio para você? Eu vou te mostrar como é possível você de forma simples e rápida criar e configurar as plataformas do Facebook e do Instagram e ainda integrar tudo isso com uma das melhores e maiores ferramentas de venda do mundo, o WhatsApp. Não acredita? Olha só a opinião de quem já trabalha comigo e tem chegado aqui com frequência, graças a Life que foi feito com o Rodrigo. O Rodrigo foi uma das pessoas que eu procurei para nos ajudar com as ações de marketing, para estar tá fomentando e aumentando as vendas da loja e foi muito sucesso. A gente tem feito vários trabalhos com o Rodrigo e esses trabalhos têm nos dado bastante resultado. É, já faz um bom tempo que a gente trabalha junto e dá muito resultado. Aumentou o fluxo de cliente e teve uma divulgação maior da nossa marca na cidade. Então eu só posso parabenizar o seu trabalho e dizer que para nós a internet está sendo muito importante. Então se você também quer aprender como utilizar as redes sociais para aumentar o faturamento da sua loja, é muito fácil. Clique no botão saiba mais e eu te conto melhor.